Como emagrecer rápido em um mês? Presta bem atenção. Olá, eu sou o professor Emílio Júnior e no vídeo de hoje eu vou explicar como é possível emagrecer, dizer os prós e os contras. Então já dá o like, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Vamos ao que importa. É importante lembrar que perder peso de forma saudável e sustentável geralmente requer tempo e dedicação. Não adianta você achar que, ah, porque eu li o texto que eu vou perder em um mês. Não, tem que ter tempo e dedicação. Tempo para você fazer a atividade física e a sua dieta e dedicação por manter, perseverança. Tentar perder muito peso em curto período de tempo, como um mês, por exemplo, que é o título desse vídeo, pode ser desafiador, até mesmo perigoso. Então, presta atenção que aqui vem os contras de se perder peso rapidamente. Além disso, é mais provável que você recupere o peso perdido rápido se tentar emagrecer de maneira rapidamente, para ser redundante mesmo, não adianta você pensar que como você vai perder rápido. Esse peso pode vir também de maneira rápida, então você tem que ter isso em questão, porque você não está fazendo uma reeducação alimentar, você vai usar estratégias para emagrecer. No entanto, se você deseja perder peso em um mês, aqui estão algumas dicas que podem te ajudar, mas lembre-se. Nada do que está sendo falado nesse vídeo substitui a sua ida ao médico, ao nutricionista e é muito importante que primeiro você passe por esse profissional para daí ter a avaliação mais segura. Siga uma dieta equilibrada, escolha alimentos frescos e naturais em vez de alimentos processados. Por que alimentos processados? Porque os alimentos processados são ricos em açúcares e gorduras saturadas. Essas gorduras e essa, essa quantidade de açúcar vai fazer com que você aumente suas calorias e automaticamente a gordura na região abdominal. Considere também reduzir o tamanho das porções e evitar alimentos que são muito calóricos. Então, quando você for colocar lá no seu prato, não coloca aquele pratão cheio, não. Diminui as porções, equilibrada, alimentos que você possa fazer em casa para que você consiga ter esses resultados. Pratique exercícios físicos regularmente, incluindo atividades como as atividades aeróbicas. Aí você tem a caminhada, você tem a corrida, você tem a natação, até mesmo o badminton. Tem vários outros esportes, bem como exercícios de fortalecimento, como o abdominal, que eu sempre falo aqui, tem vários tipos de abdominais, e o agachamento, que vai trabalhar também todo o seu corpo. Tente se exercitar pelo menos 30 minutos todos os dias, se você deseja perder em um mês 30 minutos todos os dias, esse é o mínimo, mas tem que ter sempre a liberação do seu médico para você conseguir. Beba muita água, a água pode ajudar a manter o corpo hidratado e também pode melhorar o controle do seu apetite, até porque você vai estar com o estômago cheio de água que você vai estar bebendo ao longo do dia e consequentemente você não vai ter um apetite tão voraz, querendo comer o tempo todo. Presta atenção. Gostou? Se você está até agora é porque você está curtindo, então já dá o joinha, se inscreva no canal. Tente beber pelo menos 8 copos de água por dia. Mas isso não vai impedir a sua ida ao nutricionista para saber se está correto para você. Dormir o suficiente. O sono é importante para a saúde em geral e pode ser responsável pelo anabolizante natural, que é anabolizar é regenerar. Então, quanto mais você dorme, de entre 7 a 9 horas por dia, o seu corpo vai anabolizar, ele vai se recuperar e ele se recuperando automaticamente você vai passar um período maior de tempo sem se alimentar e aí você está fazendo fazendo um pequeno jejum intermitente. Lembre-se de que é sempre importante consultar um médico ou um profissional de saúde qualificado antes de iniciar qualquer programa de exercício ou mudança na sua dieta, como eu mencionei anteriormente. Eles podem ajudá-lo, os médicos, os nutricionistas, e eu ainda vou incluir o profissional de educação física, eles podem ajudá-lo a determinar o plano de perda de peso mais seguro e eficaz para você. Outro ponto que eu quero é, frisar aqui é que você tem inúmeros exercícios que você pode utilizar, mas não adianta nada você chegar, pegar uma gama de exercícios, ficar repetindo, replicando esses exercícios se você não utilizar as estratégias que eu acabo de explicar nesse nosso novo artigo. Eu vou falar agora de uma promoção maravilhosa que você não deve perder, principalmente você que está tentando emagrecer. Eu criei, juntamente com o nutricionista, um programa de treinamento, juntamente com o cardápio, 365 dias que todo mês nós estaremos incluindo coisas novas lá, então teremos atualizações constantes nesse programa de treinamento. São 12 cardápios divididos pelos dias da semana, então você tem cardápio segunda, terça, quarta, quinta e sexta, deixando sábado para você escolher aquilo que você mais gostou durante a semana e utilizar aí no seu sábado e no seu domingo. Não tem dia do lixo sinto muito em dizer você está com foco e se está com foco você quer ter resultado 365 dias para você ter esse resultado vai depois lá embaixo na descrição desse vídeo vai ter o link para você poder acessar e conhecer esse programa vale muito a pena tá bom além dos exercícios ele também tem o conteúdo voltado para você que deseja emagrecer Gostou? Ah, pergunta que não pode se calar. Quero saber de você como é que anda a questão da sua barriga. Eu vou dizer que eu dividi a barriga em três níveis. Nível 1, aquela barriguinha só um pouquinho protuberante, só um pouquinho saliente. Nível 2, aquela barriga um pouco maior. Nível 3, aquela barriga que muitas de vocês falam que é barriga de avental, que é aquela barriga que já fica pendurada, qual destes níveis você se encontra hoje? Para lá embaixo nos comentários e coloca que é para eu poder entender e trazer novos vídeos aqui no canal para te auxiliar. Minhas guerreiras, meus guerreiros, muito obrigado por você assistir a mais esta dica de treinamento. Não deixe de me seguir lá no Instagram e eu irei deixar também o link aí da minha página, se ela já estiver no ar, então vai estar lá o link da página ou do blog para você acessar esse artigo que eu escrevi para você com maior carinho. Até nosso próximo encontro!